Sou da Rede Jovem do Ministério Palavra Viva E eu estou aqui para lhe fazer um convite super especial Porque eu tive a minha vida transformada Você não pode ficar fora de se mover Vai ter um passeio, eu disse o quê? Um passeio pra você Ei, hey, você, ah! Você não está assistindo esse vídeo agora Vem, vai ser dia 2 de dezembro Vai ser no sítio Bromelos Espero que vocês não percam essa oportunidade Olha que massa! Olha que massa! Tá vendo? Muito surpreendente. Olha, você vai ter uma experiência espetacular com Jesus. E olha só, você ainda pode ter sua vida renovada. Então tá esperando o quê? Só vem, só vem, só vem, vem. Se ajunte a gente é nós, venha com a gente. Eu garanto que você vai ganhar muito. Vem com a rede jovem, vem!